Enquanto eu caio ele pega o pente Que engraçado, ai não deixava Enquanto eu tô bolando ideia na sua frente <risos> Isso você nunca vai pegar O pessoal não grita mas hoje eu vou rimar Porque quando eu faço rima isso é como um rio Eu tô fluindo e calmo, eu tô pronto pra destravar 1, 2, 3 e eu bati na sua cara, amigo é. Mas isso você não entendeu Como ele fala que ele deve ganhar Mas nessa base agora ele já perdeu Como é que eu quero ele fez rima Nova geração te ensina de um pouco de fã. Ele vendo como é que agora pra mim você é um vacilão. Mas nova geração vai me ensinar o fogo Vou ensinar a pontilhar pra essa nova geração. Ah, o no cu de vocês, porra, vai dar o um furinho. Nova geração vai te ensinar o quê, porra, que? Porque você, vocês aprenderam comigo. Ah, não. de Nova geração é pato verso. Tá emocionado? Eu, Karda, eu, Dami, Fakami, sei lá o mandado. Tá, vai o Eu não entendi qual foi essa pistoleira. Será que o rap te leva como uma piada Já que você tá levando ele pra brincadeira Ei, isso que eu nunca entendi Sabe que agora eu tenho na cultura 10 anos, 18 anos, adolescente Então vou te ensinar do que é um pouco de cultura Não funciona com cultura Ai, Essa juventude tá precisando Ler um dicionário Ficou me rodeando a peça E Fernando o leão sempre rodeante de voar na caça É, é sete dias e é sete salmos Mas quando eu rimo, hoje é sete missa Mas também tem É o retorno da Ziena, a vai derreter, eu sou o leão, então ouça-me rugir! Ah, o retorno da Ziena, você falou que é o leão, então ouça-me rugir, pelo visto você não viu a batalha passada. O retorno da Ziena, quem mandou foi o guri. Você tá meio atrasado de correr do bagulho, meu mano, correr na treva. Não é o retorno da Ziena, eu quero que se foda, vem aqui porque aqui que é minha selva! Ah, isso eu entendi, mas eu cadê metro e ele não é o truque, desculpa! Eu Mas hoje sou de mestre oh! É um truque de mestre Ah, peguei a visão É um truque de mestre Então você achar que você é MC É só uma ilusão Porque vai vendo como é que tô tá um panguão Como é que você é um vacilão Vai ter mais uma rima Pode ter até mais cinco Que você não vai ganhar de mil trocozão oh!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 esse verso aqui não tem intuito Quando eu chego aqui, cê sabe que pra você é... E não, por favor, lê a bula Vira é a da bula. Vi minha rima, um caçula Porque você tentou contra mim, mas vai ser o seu filho que eu não te anula Já que você falou de farmácia, você tá doendo nos meus ouvidos A sua rima não tem eficácia Falou uma farmácia, eu entendi um comprimido Complicado, não falo sobre aumento Já que isso aqui tá de tete a tete É igual por igual, é rima e talento Rima e talento, falou de comprimido Mas o seu verso não é Ou você me engole ou você passa mal Chama Rochelle, eu te bato, tu pega o xarope. Se é mercholate, eu tô nesse fúrio. Eu sou o Mercúrio, eu tô te curando. doutor, tô É que cê sabe, eu rimo sem poesia, né, xarope? É xaropinho, cê tá no caso de família. Então, ah, pra mim, você não é ninguém. Na minha rap, cê sabe que eu sigo fazendo o full aqui, cê é seu Tá de drama, cê errou o problema. Que na improvisação, o xalapinho é lá do ratinho, porque tá um fantástico que tá na minha mão. É melhor não levar para o seu coração. Essa porra deu terceiro round, mas máximo respeito na nossa missão. Isso aqui não vai dar namoro, não tem relacionamento. O meu é com RAP. Elas não querem ganhar seu coração. Já o J pessoa quer ganhar de você. Quer deixar sua cara no chão? É por isso que eu tô na moral. Cê tá desencaixando do beat você quer um até de casal? Na verdade, não, eu te falo qual é o meu propósito. Você ainda é muito burro, que se eu desencaixar do teu pro beat, eu quero um relógio. Vou te falar, eu não quero ganhar do chule, é aquilo improviso. Tu já me ganhou ontem, né? se me ganhar de hoje, nem fala comigo. Eu nem falo contigo, é por isso que esse é palpite. Já que você queria o um relógio, toma essa porra e acha o tempo do beat. <risos> Muito obrigado pelo relógio é só que eu desencaixei de propósito Porque eu tenho propósito Vou explicar Eu desencaixei de propósito Desencaixei na minha forma de rimar Essa forma de rimar Essa forma de rimar é anormal Mas eu gosto de rimar com você Porque você é um cara original Eu te dei o um relógio Então vê se no beat, mano, você é pontual Já que você tomou o um relógio Você tá pronto pra tomar um pau. Responder aqui, JP. Eu não sei o resultado da batalha, só que o relógio não vou devolver <risos> Entendeu seu cuzão? Eu sou original, queria ser o giro e virar um magrão e aí, é o assim. Ele puxa a vibe, ele é muito engraçado Papo reto, você é assim Só virando o é é o pai, esse cuzão de mim Papo reto, mano, te mando pro CD são da aldeia, fica com esse, eu vou buscar o Rolex. Oh! Eu sei que eu não trouxe grande, você já perdi, sou freguês. Mas, <risos> Tampuzão, tu já ganhou, só quero ganhar uma vez. Oh! Boa lei, tu já ganhou a aldeia várias vezes, custa deixar o caralho pra ganhar também? Oh! <risos> <risos> <risos> Porque ele é um fiasco Aí Johnny na minha frente vai virar churrasco Porque isso é um clássico igual Flamengo Vasco Já que o Belos perdeu, você vai ter o um novo carrasco Não tá um Porque eu acho que esse vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato em CNMC Tropa vente, bate um furacão, sai voando daqui Vai vendo como é que eu chego No freestyle eu tô desenvolvendo Sem aconchego Eu não vou roubar o beat do Breno, né Flow Porque cê sabe que eu chego e faço o show Mas cê sabe que agora eu chego sem truque Vou acertar a punch e vou jogar o look Porque vai vendo como no freestyle Eu sou o trem Falou do Breno Ele já rodou seu se vai rodar também ah, vou... Porque eu tô na segunda, faz o MUC É o Gabigol, hoje em dia joga com a bunda ah, eu sou o eu beijo, e hoje você vai perder Vai ficar embaixo dos meus você sabe que eu sou a rua Fica se preocupando com a bunda dos outros, você tem que tomar conta, é da sua go, go, go, go, go, go. Tá falando Gabigol, meu, meu mano sabe que você de moto Marcou, ele botou a premiação, você queria o Pix na tua conta Me que esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike Já você tava aqui babando ovo dele pro hype aí... go, go, go. E eu vou virar líder do ranking. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Ah, justo, você se fodeu. Você tá ligado que nessa quem eu sou eu. A bunda tá bem guardada no trem. Ah, eu tô vendo o segurança da sua bunda. O alvo e o GM. Não, e eu sou da rua. Tá com inveja porque quer que o Bob cuide da sua?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 Fala na minha vez, só foi do bagulho, meu mano Vá tomar, no sou Porra, fica falando do bagulho agora Você sabe que eu acabo com tudo Não adianta ficar me encarando, meu mano Você sabe que eu não me ajoelho Fica fazendo cara feia Se eu tivesse medo de cara feio Eu não me olhava no espelho ah! Minha não pode falar porque não sei quem, mas tem pai, mãe, tio e vó Então deixa eu falar pra você, meu mano. Ei, pelo diante de Deus, eles, o pai, cuida Eu cuido dos então, meus. Não fala na minha vez já acabou é pra contar isso, chama simétrica -se, se você não entendeu, eu vou te bater. Deixa a sua cara bonita, é estética. Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário. Eu não me levo no espelho, moral tu vê sempre eu, eu te viro ao contrário. Pra ver se você se interessa.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 comparado o bagulho de sangue? Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se... Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar essas boas. Tá conseguindo nem ribar, não tô entendendo, meu mano. Senta tá no Jardimão, falou do meu pai e do meu tio, mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram. Então, vai... ai, ai. então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu. E eu vou te dar... Está falando do meu próprio filho, você entendeu? A partir de hoje, o Johnny é o meu filhote. Ah! Ah!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 é nóis, falou rima Rimas aqui.